Bom, para variar hoje, nós trazemos no nosso Bom Dia com Poesia um soneto, onde eu digo, vi o tempo passar no tic-tac, conta gotas cruel e descabido. Na sequência do tempo, eu vi o baque, deusando meu peito iludido. Desta vez ele pegou desprevenido, teve a senha, viu o saldo e fez o saque. Eu me fiz de fortão só de araque, apesar de assumir. Eu estou Vi o rio da frustração levando a eito todo o sonho guardado no meu peito na na enxorrada enganosa das conversas. E com isso eu perdi, mas aprendi que de toda intempérie que vivi, nunca mais acredito em promessas baseado nas palavras de Araquem Vasconcelos. Tenha um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil. E aí, você está gostando do nosso bom dia de poesia?